Agora vai. Sem spoiler, gente, vamos É. Ver. Por favor. A barata do Piti? É. é. É isso mesmo. Era isso mesmo, Brasil. Uhum. Ela poderia realmente estar aqui esperando por mim? Meu Deus, gente. Mary morreu daquela maldita doença três anos atrás. Caralho, velho. É, o é do dois mesmo. Gente. É. Lembra daquele vazamento? Uhum. Ó. Bloober, né? Aí tem o Masahiro Ito, que vai fazer o design das criaturas, a trilha do Akira, do Yamaoka, né? É a chance deles, tipo, consertarem uma das coisas que poderia ser um defeito do dois, que é ter mais inimigos, tipo, variedade de inimigos e melhorar o gameplay um pouquinho. Falou, eu sei o que você é. Meu, eu, gente, eu não acredito que eu vivi pra ver esse dia. Eu sei porque eu precisava de você. De Deus. Mas acabou tudo agora. Gente, esse jogo é tão espetacular. Se eles errarem, não preciso mais de você. Pronto. Vai mostrar a Maria? Mary? Olá <risos> ele, olha ele. Ele vai te vender pirâmide. Tata, PS5 só? Hum. Ih! Exclusivo? Wishlist, né? É, wishlist. É. Não tem data ainda. Ali em cima é a, a Mary, né? É a Mary, aham. Uh -huh. Ih, olha lá! Exclusivo! Welcome to Silent Hill, olha lá, a transmissão de o Silent Showback Hill, que, que vai te informar Silent sobre Silent Hill. Ela you. vai traduzir para nós. Hill, producer, e ele é o produtor o da, da, da série. <música> Primeiro, né, nós demos uma olhada no <música> trailer do Silent Hill <música> 2 para contar <música> mais. Vamos convidar as pessoas que estão fazendo o jogo. <música> Deixa apresentá-los. Masahiro Ita, o artista, de conce... é, artista conceitual. <música> <música> Esse que é o perturbado. Que, é, ele inclusive twitta várias coisas. Ele falou, Ah, Silent Hill tá voltando. Ele sim, obrigada aos fãs pela paciência. Silent Hill está de volta. E como parte desse projeto, a primeira parte, Silent Hill 2 Remake. Ó, faz quase três anos que conversamos. Agora que conseguimos refazer esse título, podemos contar sobre. E eu tô. Então eu tô muito empolgado. No, no seu caso, deve ser difícil manter segredo com tanta gente comentando no Twitter. <risos> ele falou, é, o senhor Okamoto me, me, me, me avisou, né? E foi difícil com tantas perguntas dos fãs. A gente também tava assistindo desse lado e a gente também ficava nervoso. E falando de Silent Hill, compositor Akira Yamaoka. Também estou trabalhando, ele também tá trabalhando, mas ele não pôde estar aqui hoje. Então ele deixou uma mensagem em vídeo. Meu amigo tem um foto com ele, eu a mão. Já faz 21 anos! Tô bem feliz pessoalmente com esse jogo, que já tem mais de 20 anos. né? está sendo revivido como um novo jogo, na forma de um remake. Estamos tentando assumir vários desafios agora. Estava tentando criar algo novo e sem precedentes, sem precedentes como tema, tudo dentro do contexto dos jogos. Na época, o diretor me pediu para ler Crime e Castigo do Dostoyevsky, e eu fiquei pensando, o que, que eu vou criar? Então, claro, eu estava pesquisando a música, mas também lembro que me desafiando de várias formas. Sentir isso com esse título, pude criar um novo tipo de música. O fato de que Silent Hill permanece nos corações de, to de todos, mesmo depois de 20 anos, me deixa muito feliz. Não poderia estar mais orgulhoso. Detalhe é que a Moni tá traduzindo ah, do japonês, tá, Ah, tá. Esse, novo, esse remake tem um novo estilo musical, novos desafios. Gente, se eu der algum lag aqui, é da... design de som e música. E vamos poder agradar os fãs que já existem. E claro, os jogadores que não conhecem Silent Hill 2, esses que me preocupam, gente. Será uma grande experiência jogar pela primeira vez. Espero criar algo que tenha o mesmo impacto de quando Silent Hill 2 foi lançado pela primeira vez. Espero que vocês... É... Fiquem ansiosos. até inteligente não botar dois no nome, né? Tem tanto uh, tempo. Na Sight Hill. Restless Dreams. Né? né? E teve remake do um, né? Então que faz, que faz algum sentido, né? É. do Irmão, tu... Ó, falando agora, né, sobre a Bloober, né? Que é uma, uma desenvolvedora, né? Polonesa. E eles também têm um vídeo de comentário, né? da da Blueber. É um clássico, né? Reconhecido como um dos melhores made. jogos já feitos, então Para vocês têm uma responsabilidade Blue, do cacete. Uh -huh. Para muitos Para membros, Silent Hill é o jogo uh -huh. que fez com que eles se apaixonassem pelos jogos de terror. Trilha de 72 é absurdo. Por isso que abordamos o trabalho com maior respeito pelo jogo original, para garantir que estamos criando, mantendo a atmosfera intacta. Creator, a gente está trabalhando de perto com os desenvolvedores originais, o Ito e o Yamaoka-san. Agora, a né? É. Debaixo. A gente quer que ele tenha that a mesma impressão hoje ago. que ele, que o, o jogo original teve 20 anos atrás. E que as expectativas, elas evoluem com o tempo né, dos jogadores. Example, we Por isso que a gente foi com a câmera over the shoulder, camera, so so we can the shoulder can the né? The pra a gente poder imergir os jogadores no jogo o máximo que a gente puder. O Black, quero eu então, também! Estamos criando uma, criando uma, uma sinergia onde novos, mecânicas, mecânicas novas, mecânicas novas modernizadas, mecânicas novas modernizadas, e ainda os combinando os com as coisas antigas, e eles certo. acham que não é fácil, mas que eles estão no caminho certo. Olha que legal a cena. <risos> é o. É o Mocap. Simply, ah, tem que mexer na câmera, tem jeito. É nosso objetivo é recriar Thomas tudo classic, que fez o jogo ser um clássico, mas dando uma nova forma que vai fazer com que os, as pessoas mergulhem mais fundo ainda na névoa de Silent Hill. Deve falar que tá com taquicardia. É, é eles realmente amam jogos de terror e Silent Hill. E que a Konami recebe propostas de equipes pra fazer Silent Hill do mundo todo. E que eles foram os mais apaixonados, assim. É, eles são fãs, né? Isso aí é. não existe dúvida, né? Tanto que eles pegaram a Malco é do Mid e tal. Eu, Eu falei, ah, vocês né? foram para Polônia, ah, né, você e o Yamaoka. Tomaram drinks. É, lá, ficaram bêbados, <risos> <ó>, não sei o <risos> <quê>, isso aí. <risos> Deixaram eles bêbados para aceitar a proposta, né? É, muito boa tática! Ah. E agora estamos querendo um jogo novo. Aí falar, ah, a gente bebeu, né, encheu a cara e a gente fez um jogo... E agora a gente tá fazendo um jogo novo. Olha lá, vai ser lançado pro PlayStation 5. E que eles também têm uma mensagem da, da, da Sony. Que deve ter uma grana Olá, violenta do Playstation. O é Christian Spencer o eu estou eu estou já trabalhou na Capcom. tá? Foi que tá né, empolgado é com um o anúncio, que é um momento de celebração. eles estão ansiosos para trazer Silent Hill 2 exclusivamente, trazer site 2 exclusivamente para o Playstation 5. Que eles são fãs da franquia. É, felizes São em poder apoiar, poder apoiar o revival da franquia. Que Thank you again e que eles estão ansiosos para saber mais do que tem é a... aí, né? Qual engine será? Vamos usar um Play Real? Aquela Play Fox Engine Play da... Play do Metal Gear, do ben, sei lá da. Né? Pure Engine? É, eu não é. faço ideia. Hum. É a mesma do Demirion, será? Então, não sei se vão usar a Engine da Konami, uma Engine Free. Muito obrigado. Para ah, pra todos ah, os fãs, a, a loja já tá aberta do PlayStation, Playstation 5, assim. né, wishlist, oh, né? Tá, mas e a data? Sim, tá. Então, beleza, primeiro trailer já foi. O que mais? que Mudaram o cenário. E esse show não acaba com o anúncio do Silent Hill 2. Que eles também estão trabalhando com é, criadores talentosos ao, ao redor do mundo para expandir o universo de Silent Hill. Agora um desses novos conceitos. Outro trailer! Não seja só conceito, né, jogados. Por que você está aqui? Nesse lugar, por que você está aqui? Ah, da na Era tudo verdade, véi. Acho que você está certo. Você fez algo tão horrível. Estamos presos aqui, sendo julgados por essas pessoas. mas é um jogo maneiro, cara. Mas você acho que é mais do que isso. Acho que você tá aqui por alguma outra razão. Eu não quero ficar perto de você quando você perceber isso. 12 Minutes é deles também, né? Townfall, Silent Hill Townfall. Será que vai ser um jogo FMV? Ou quase FMV, né? Oh, sou diretor criativo é, da No Code, também estamos trabalhando. É, eu lembro de jogar o Silent Hill original no PS1 em 99, e me tornei fã na hora. Então, trabalhar nesse jogo com nossos amigos da Anapurna é um sonho se tornando realidade. É uma honra para nós trazer é, esse novo título. Dizer que Silent Hill foi, foi uma inspiração para No Code, code, code. para No Code seria uma... É os jogos deles eram Stories Untold and e o outro que eu não ri. Eles gostam de narrativa, design, eles focam em narrativa... O teaser trailer é só o começo e eles mal podem esperar para mostrar mais. Mas não podemos esperar para voltar no ano novo e mostrar mais. Até então, vamos ver no ano que né? pelo jeito que ele falou, né? no ano que vem. The o é ano de novo é maneiro, véio. tipo, você fica meio que vendo as câmeras da nave, meio que vendo a terça artificial. É um tipo de disponibilidade diferente, né, bem diferente. Pode ser interessante esse motivo. Qual foi o ponto de início? Aí ele falou, na verdade começou com um almoço, um, um encontro de almoço na Califórnia. Sou um grande fã da Anapurna e da no-code, então fiquei é, com vontade de, de, tornar essa, de, de tornar um sucesso essa oportunidade. Não poderíamos pedir por um parceiro melhor para trabalhar em Silent Hill. E tem mais parceiros? Tem. Não posso dizer ainda, mas planejamos expandir nossas parcerias no futuro com equipes tão talentosas como. Ah, ele vai falar agora de outro tópico, outra coisa. Aí ele vai falar agora de outro tópico, outra coisa. E ela tem mais o que oferecer do que os jogos, né? Vamos ver agora o produtor, assistente, falar sobre novos desenvolvimentos. Então, ele está tá cuidando da IP agora, né? É, da cross-media. Que notícias você nos traz hoje? Guerra na Ucrânia. Né? No... É, gostaria de falar de uma adaptação, né? Que é, é o revival, né? Da franquia. Alguns anos atrás, o produtor do Cyberpunk do, do, do, do Filme entrou em contato né? da Constante Christoph Gunn, dirigiu o filme, e ele disse que gostaria de dirigir de novo. Recebemos um conceito fantástico, e o script pensamos, vai ser um ótimo filme. Mas, Parte de mim ficou pensando course course seria course suficiente para fazer um novo filme. Vamos dar uma olhada nas mensagens do, anime do anime produtor do filme, claro, o filme e do do é é é juntos, é e a morto e juntos, com É e no geral, muito bom. De volta a Silent Hill. Esse retorno é o meu retorno ao mundo, um universo que eu toquei em 2006, 15 anos atrás. Esse filme foi um grande sucesso e decidimos voltar ao melhor dessas histórias, quero dizer, Said Hill 2. Back to Hill ah, vai the, ser focado no 2. Será? Tem a chance de estar muito próximo do Christoph together e, together e to, to juntos conseguimos convencer a Konami de criar uma nova, nova versão, versão de Silent Hill, that Hill that a ser feita. E eles... eles... Entrada de cabeça. Uma pequena cidade totalmente tomada pela névoa. Esse filme, filme é muito bom. Tive né? o recente, né? É, muito bom. Acho que tá na. vai ser o um filme do 2 mesmo. É. Agora é overdose de é Silent Hill 2, gente. Se prepara. Overdose de James. James será cancelado duplamente agora. E eles usavam a trilha, né, do Yamaoka, né? É. A Mary tá perdida nesse lugar estranho. Cara, é a ideia é muito boa com o filme, né? É. Ele percebem é super cinematográfico, né? Um homem, se um homem pode ir até o inferno para trazer a alma da pessoa que ele ama, que ele mais ama na vida. É um terror Even mais psicológico. Strange... Tem que fazer um filme pesado, um, e as é fontes pra tem parar. Que ser, não tem pode que ficar ser. de mão e leve, não. É, ficar de gracinha, não. Are we mad? Estamos doidos? Olha o chambinho. Estamos maluco? Ah, Somos doidos de voltar para Silent Hill para encontrar esse grande amor? Eu iria, amor, te encontrar em Silent Hill, mas eu não teria te matado. <risos> mas tem uma ideia do, do Christoph de tornar mais moderno, mas também fiel ao videogame. E também o que nós também estamos respeitando a vontade do autor, os produtores e da Konami nessa adaptação. Vamos pegar o personagem do filme, do primeiro filme, não? Né? Desculpa, fiquei... não vamos pegar o personagem do primeiro filme, não? Né? Não, acho que não. legal, acredito, uma capa do Pink Floyd que é as mães de campo. Ou será assim? que... aí, deixa eu ver se eu entendi. É a história do, do, do... É a continuação do primeiro filme? Então, não necessariamente. Não falou, mas é, é a história do dois. Eu só não sei se vão usar o personagem do primeiro filme. O cara, acho que não, né? O Xanbin, né? É, o Chris da Silva, disse o Igor. Eu acho que não. Era Mary o nome Demônio dela? Era o nome dela, era Mary? Era, né? Mary e Chris, né? Os pais da Sharon. É, porque ficou sem... Ela ficou perdida lá... Ah tá, eu tava pensando no Silent Hill 2 jogo Mas é o jogo mesmo Eles vão usar a história do Não, Deus. era a Rosie, não era a Mary Então era a Rosie, no filme era a Rosie Então é do 2 mesmo, tá, agora é entendi É a história do dois. se eles vão usar os personagens do filme para contar a história, ou se vão usar o James mesmo Não, acho que devem usar o James é, acho que é melhor mesmo Não, sabe o que, que é, gente? Eu fiquei pensando que eles iam fazer gancho Com o primeiro filme, entendeu? Eu acho que isso aí, tipo, é só um é um a gente é só quer ligar mesmo. só É que... que me deu um lag, gente, desculpa. tô meio... Vai ser a continuação, ser a continuação do, do filme com a história do dois. Então talvez eles encontrem até a, a Rose também. eu acho que não vai ter nada a ver com o primeiro filme. Tá. Só a cidade. É, deve o é ser isso. É, de é, é lá. exatamente, Bianca, porque no primeiro a mulher ficou presa. Aí, tipo, eu não lembrava o nome dela. Isso. Por isso que eu falei, era a Mary também. Agora faz sentido gritar, né? Porque o Pronto é a projeção do. Exatamente. Do gene, né? É. Por isso que ele teve que ler crime e castigo, né? Ela queria mal. Teve que, é. que ler crime e castigo do Dostoiévski. É. é um novo universo, um novo desafio. Todos aqueles muito importantes. Todos são importantes para trazer esses ícones. Diferentemente à audiência, ao público. para ter aquele efeito. Ah, então será que é por isso que o já Wood está envolvido? Deve ser um filme. Não, é assim. É. Ou, é ou ele será que é a voz do James do... alguma... Do jogo. Algum ator de rosto de algum jogo, jogo aí, sabe? Amigos, Tipo Norman Reedus da vida, assim. que Ou, que é. que... Ou também aquele Saint Hill lá de... bem mostrado ele, né? Aquele Saint Hill lá da Napurna, pode ser que usassem pode ele ser como com ele. FMV, sei lá. É, pode ser, pode ser... Ainda não ficou claro o que, que o Frodo tem Mas envolvido. Mas se ele botou o olhinho, mostraria ele, né? We are modernizing, we are giving him what the audience of today is really wanting to... to do. Confusão, porém acompanhando. Estamos todos. Pois é, esse monte de final é uma parada meio confusa, né? Não sei é... como é que iriam fazer no remake, né? Final dos ZT. Ah, vamos botar um final só. Ah, do jeito que é hoje em dia. Ah, eu acho que tem. Eu acho que vão ter. Vocês se vão ter, tipo, uma porrada de final, não né? Tinha, tipo, sei lá, mais de dez, eu acho, né? É, tinha um monte, né? Mas... Ou vai ter tipo dois, três. Tem que ter mais. Deve ter né? dois no máximo. Se queremos manter o link com a audiência. World, ah, já me perdi, gente. Já me perdi porque é, eu fiquei estão pensando em outra coisa. Estou falando estão sem falar nada. Estou falando um monte de coisa sem falar nada. Exatamente, exatamente. Estou sendo genérico, assim. Né? É. Então, Return to Silent Hill. Tem filme. O que mais? Acho que Returns, acho que não sei se é o nome também é tão bom. Ó, esperamos entregar tanto filme quanto jogos de alta, da mais alta qualidade. Aí ela falou, como fã, estou empolgada para os dois. ,あの como ah vimos no vídeo antes, já temos os storyboards e imagens, né? mas é, é, as filmagens e o elenco, elenco já estão sendo trabalhados já, Deve ser o menino Frodo mesmo. O ainda está fazendo então não vai demorar, E assim acabou a transmissão, gente. Assim então, vamos Será que vai ter mais alguma coisa? Podia ter a data, né? Ah, agora é merchandise, que não podia faltar, né? Agora eu preciso de um item de Silent Hill, gente, eu não tenho nada. Aqui é o primeiro que eu de já Olha ah, ah, lá, a estátua é, do Pyramid Head, que deve custar um 1/6, um barra seis, caraca, é grande. Leonardo falou, não entendo porque que pularam um, um, porque o 2 é mais popular. Um tem remake e, já, gente. Ele tem uma reimaginação. É, um já tem o um remake lá. O do, do Wii é um remake, pô. É. Ele é um, uma reimaginação, é, mas né? Mas é. Que é o Shattered Memories, né? Deixa de ser. Up next. E ele mais popular. Olha lá, tem estátua do, do James também. ó. Oh. Também deve ser outro rim. Você vai ter que escolher. Você vai ficar com os rins. Você vai ficar com o um rim só e o fígado inteiro. Ou você pode tirar um pedaço também. O Bats falou que vai custar, Maria, não São vai custar um rio, vai custar o corpo humano inteiro. Ah, da Maria é. também, olha lá, da Maria. Eu queria um sentimento novo. Esse aí, tá um que vai sendo que um projeto right meio experimental, assim. Que aparece no É, eu queria um novo, novo também na, na visão. Least, em, é, tipo, AAA, eu queria um AAA. Caraca, até Ai, caixona, meu é Deus. Sacanagem. Meu Deus. O Sheytek falou: Estou, Estou perdido, eles vão fazer um remake do é Silent Hill 2 e um novo. filme Sim. novo? Sim. Remake do então, Silent Hill 2, um jogo com, com a Ana Purna you. chamado Silent Hill Townfall. E também o filme novo. Olha o skate aí, galera. Olá, gente, não pode perder, Virou meme, né? Isso. E um filme novo baseado no Silent Hill 2. Isso. Vai isso pegar é isso. meio que a ideia do filme, do, do, do, do, do filme, né? E a estética, as estéticas do filme pra fazer um, um Hill 2. Valeu, residência. Obrigada pelos beats. Tô colocando é a lei, a que caraca, Nossa, olha essa estátua walk, também da... Que massa. Da enfermeira. Ele carregando a enfermeira. É Ainda não tem nada de data, Gefelino. Eles não mandaram data de nada, porque Playstation não manda data, então pois faz é, mano. Tinha que para para botar para 2024, 2020, qualquer coisa, né? Começando. Pois não, não é. Não é Pois é. Uhum. Será que eles vão fazer outra outro showcase para revelar a data? Não sei. Pode ser um trailer. É... From Collectibles, Red Release date Korea, reveal trailer. diorama, This diorama a in time as mas enfim, né, gente, assim, eu, eu tô feliz com o Revival de Silent Hill. Claro, claro. É, lembrando que Silent Hill 2 é, Remake, ele vai ser exclusivo de PlayStation 5. A gente não sabe se vai ser exclusivo temporário, provavelmente. Mas a PlayStation deve ter molhado a mão ali, uma, deve ter dado uma claro, claro. E ela, Mas ela tá como publisher também, pelo que eu entendi ali. É. Então ela tá Sim. botando dinheiro diretamente também no, no projeto. Exatamente. Mas eu tô feliz com a volta, né, do Silent claro, Hill. Pô. Eu não achei, nunca achei que esse dia chegaria. E voltar com o remake do 2, assim, cara, é porque o 2, ele é tão foda, cara. E eu tenho medo de remake, mexer com as coisas assim que são muito boas, sabe? O Green falou que apareceu dizendo que era temporário por um ano. Ah, então acho que eu não li as letras miúdas. Inclusive, por um ano. É, mas enfim. Cara, eu nunca achei que esse dia ia chegar. Olha lá, vídeos pra uma dica alguma coisa aí. Okay. ei tu, tu, tu, tu. que que é isso o que está que acontecendo que é isso tá no Twitch aí ó é o um Nemesis, não que é isso capirroto é capirroto é, mas você pode salvá-la? Silent Hill o quê? Ascension! O que, que é isso? Mais um jogo! Ah, ó, tá com a Behavior ali. Que é a do Dead By, né? Deve ser multiplayer, será? É, eu ia falar que Deve parece ser... Dead By Daylight mesmo. Ó, oh, 2023. Ó, oh, encare seu trauma juntos. É, multiplayer. Multiplayer. Nossa, mas botou um merchandise no, no meio do bagulho. Oh, be another world of Hill. Jacob, Outro mundo de Silent Hill. For over 20 years, Silent Hill has my tá, falando do projeto. projeto. I enjoy Foda quando os caras querem fazer mil jogos de uma vez, às vezes não faz nada direito, né? Mas vamos ver. Agora é, vai levar para uma escala maior, que é um, uma série interativa, onde milhões ah. vão assistir juntos. Ah, interessante. É tipo aquele jogo que teve do. Aquele jogo lá que tinha. Tipo uma, aquele você jogo da galera que... do Until Dawn, lá da Massive, eu acho que é um jogo que você votava que... no celular, eu acho que eles fizeram ah, em casa, no tá. destino da parada, entendeu? Vai ser tipo uma série interativa que o pessoal vai votar na, no, no stream, os caminhos, entendeu? E não vai ter volta. Ah, tá. Ele falou que ser... não tem reset. É, vai ser tipo um Until da vida, assim, Supermassive Games, sabe? Detroit. Detroit. Só que aí vai interagir com o chat. Hoje we're going Bad Robot as well. Sim, Ele que vai ao vivo, I vai ao it. ar em 2023. Okay, I would like JJ Abrams. JJ ah, Abrams. Será que vai ser para todo mundo então. Nossa, wild, epic JJ Abrams. Ah ia é é, falar a Bad Robot é dele. É, é verdade, é verdade. É verdade. Bad Robot Games eu nunca vi. I'm Chris from Bad Robot Games an art director for Silent Hill. diretor de arte de Hill to Hill tone The Olha, eu quero and also que Resident Evil tenha concorrência assim. Sim. muito preguiçoso a Capcom. Silent Hill Creatures are often manifested projections from the darkest depths of the main characters' ah, entendeu isso, In Silent Hill. Ascension, entender, we traumas de the other of the brand while still being equally respectful to where we've been before. In 2021, we released ah, eles lançaram The Executioner. The survivor, Cheryl Mason, in Dead by Daylight. Ah, o negócio. Do... Today, Behavior once again will dive into the world of Silent Hill, but with a completely new. Agora experience. é uma nova experiência. Here's Chris, VP Creative of our Service Division, to tell you all about it. Everyone at Behavior is excited to announce our collaboration with GenVid on Silent Hill Ascension. Gente, eu tô pensando o que, que é essa história interativa. Não, entendi, é Não sei se vai ser uma parada única para todo mundo que vai votar. Ou vai ser que cada um fazer a, a live, né? chapter for Silent Hill com novos Os caras devem estar levantando agora da mesa, assim, Unidos, tipo, né? Você aquele meme dos caras tomando <risos> café, assim, bebendo <risos> no suco? Nossa. Nossa! Não, concorrência, concorrência. Eu posso ver o novo Hill. Jacob, I'm thrilled to work with these incredible teams. É, que que você achou dos vídeos, achei legal. O que que você um quer que o cara fale? Nossa, o vídeo dele estava é uma fantástico. bosta, você pô. I hope everyone watching this Que mais? Tem mais coisa? De novo? Mudaram de novo. E mais um último anúncio. Deve ser agora o jogo novo. É, outro jogo. Mais um jogo, gente. Ah, tem, eles estão com várias parcerias. E aí vai acabar a transmissão. Ih, no, Japão. no Japão? Ou tô mostrando um flashback? Né? Ah tá, no meio do vazamento agora. Chill. Esqueci. <risos> Não vai o Rio, não. Parece o um Siren, né? Siren Hill. Siren Hill. tripofobia pegando aqui. Puta que pariu, hein? Caraca. É uma fada. É. Uma clicker. Uh! Midsommar, a Apri falou ali. Silent Hill F, manda F no chat, gente! F. <risos> Press F for respect! E a versão tipo. Bom, o cara é do fórum, Rio Kishes, ela assim. A música! A versão retrô. É Silent Hill e agora. New Bards! New Bards? Capcom. Capcom não, Konami! Nilbards. Bards? É, o nome do Farma lá já, tudo na mão dos outros, né? É, errado, errada não tá, né? Vocês querem fazer mas, mas jogo meu? Fazer então toma! Eu assim no passado, né? Tipo... Ai, gente, New Bards. A New Bards fez então, o... Ela fez o... Umas coisas aí. Tinha negócio de não sei o que, Sakura lá, agora que eu lembrei. Né? O site ah, new, Sakura, é coisa. verdade! É, aquela é verdade. É interessante, é. mas não sei. Bagulho de Japão medieval não tem muito a ver com a vibe de Sant Hill, né? Que estranho, né? Mas assim. Qual que você tá mais que você mais gostou aí? O que você mais achou interessante? Ah, o remake do 2, né? E o filme também, assim, fiquei bem empolgada com é. o filme. Remake do 2 e o filme, né? É, e vocês, Isso. gente? O Town Fall não dá pra saber o que é esse é. do coisa do é, Japão antigo meio é esquisito, né? Não sei se é muito Japão antigo, né? Porque agora eu tava com roupa de colegial ali, né? É, não, acho que não é antigo. Não é. acho Deve que é. ser uma só, vila é, isolada. Logo é uma visão dela, ela foi levada para algum lugar. Enfim. É. É, nossa gente, eu tô. Eu não é, sabe... ela tinha aquele Crimson Butterfly lá, né? Aquele, tipo, o Fatal Frame, né?